E aí, tudo bem com você? Você está sabendo do grupo de WhatsApp, o grupo VIP que eu criei de WhatsApp, onde eu vou estar nessa quinta-feira é, trazendo aí uma oportunidade simplesmente incrível de você passar um ano sobre a minha supervisão, é, tendo conteúdos não só para elevar a tua imunidade, mas se prevenir de todas as doenças crônicas e autoimunes, mas não só isso, é, também é se preparar para a vida, né? para que num outro momento, quando chegar um vírus desse ou qualquer tipo de crise, você esteja empoderado, empoderada, dentro de uma perspectiva de viver não só com saúde física, mas saúde mental, emocional, é, prosperidade em todas as áreas da sua vida, de forma que a vida possa fazer sentido. Então, é algo realmente único que eu nunca ofereci, é, e nós estamos com esse grupo de WhatsApp que está muito animado né? Muitas as pessoas participando, interagindo E eu convido você para conhecer né, essa proposta que eu estou fazendo né, Nesses tempos de crise, algo realmente inacreditável Talvez para muitas pessoas quando, quando vi a proposta que nós, estamos fazer, e a, e que nós estamos fazendo E a ideia é que eu possa estar é, do seu lado, junto com a minha equipe Te apoiando, no mínimo durante um ano E aí você vai certamente... É, ter a oportunidade de, de vivenciar uma profunda transformação e que isso possa acontecer bem antes de um ano. Essa é a nossa ideia, é esse o convite que eu te faço. Vai lá no grupo de WhatsApp, se inscreve, veja as informações e na quinta-feira é uma oportunidade única, né? só para quem está dentro desse grupo. Eu não vou divulgar em lugar nenhum, mais. é uma oportunidade exatamente para quem vai estar lá acompanhando de perto essa movimentação. Eu aguardo você lá no grupo de WhatsApp. O link está aí é, é, no meu perfil. É, se for no, no Facebook, as pessoas vão estar colocando o link é, diretamente e aguardo você lá para mais novidades.